Olá, meu nome é Leonardo Carvalho, eu sou um empreendedor digital e eu quero ajudar você a construir seu negócio digital. No vídeo de hoje eu vou te contar os 17 segredos de sucesso que eu aprendi com Napoleão rio que estão me ajudando a construir o meu negócio. Presta atenção nesse vídeo que vai te ajudar bastante também, ainda mais agora, a gente está na virada do ano, é a época da gente escrever essas metas para o ano que vem, né? e o que não está legal a gente pode melhorar com o pensamento, tá bom? Essas 17 regras são fantásticas, fica comigo até o final. Se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like. Se inscreve no canal, deixe seu joinha ali, tá? Deixa um comentário se você ficar com alguma dúvida até o final desse vídeo, tá bom? Vem comigo! Ó, esse livro que eu tô falando, que é o Atitude Mental Positiva, Napoleão Napoleon Hill e Clement Stone. Esse livro é fantástico, vale muito a pena ler. Então eu separei aqui, que então, de para escolher esse livro, eu separei alguns conceitos aqui, eu acho importante passar, porque a gente tá na virada do ano agora, a gente tá virando 2019 para 2020, e é um ótimo momento pra gente reorganizar a cabeça pra começar o ano pé direito. O livro ele descreve o seguinte: que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A gente tem a tendência a ter um pensamento muitas vezes negativo e isso é, pode bloquear nosso nosso negócio, nossa vida em tudo, tá bom? Não só o um negócio, mas pode bloquear tudo. Então existem duas espíritudes: a atitude mental negativa e a atitude mental positiva. A negativa é muito fácil ter. O mundo é muito eficiente em, em jorrar né, informações negativas para a gente, mas a gente tem que bloquear isso para poder a gente seguir em frente. Ter atitude mental positiva é fundamental para você conseguir alcançar seus objetivos e alcançar mais rápido também. Com a atitude mental certa, qualquer um pode realizar qualquer coisa que deseja. O Og Mandino, que é um premiado escritor americano, ele conta uma história seguinte. Quando ele era jovem, ele estava na total miséria, não tinha nem onde, onde ficar. E ele andava né, pelas ruas de Nova York é, e não tinha o que fazer. Era frio, estava nevando naquela época. E ele sim, ele começou a buscar briga em bibliotecas. Porque na biblioteca ele tinha acesso... A, o aquecimento gratuito. tá? Então, assim, motivado por isso, ele foi buscar na biblioteca então um aconchego e, na verdade, ele encontrou livros. E esses livros, ele conta a história que, como mudou a vida dele. Ele era uma pessoa que não, não tinha mentalidade legal, e ele começou a ler vários livros. E, se não me engano, ele publicou seis livros e ele publicou o maior vendedor do mundo, que é o Best assim que é um dos livros assim, super aclamados. Então, tudo isso baseado em 17 princípios que eu vou te contar agora. E ele faz até o prefácio do livro, é muito interessante. Princípio número 1. Um que é o título do livro, Atitude Mental Positiva. Tá? Você já nasceu campeão e tudo que você precisa para ser campeão está dentro de você, mas você precisa acreditar nisso. Na verdade, é, todo o poder e habilidade que você precisa está dentro de você. É, a chave para liberar esse poder é o pensamento. Acredita nisso que você vai conseguir desbloquear isso. Tá? E você vai conseguir se tornar muito mais poderoso, muito mais capaz e, e aí vem os resultados. Segundo princípio, Objetivo Definido. Isso quer dizer que você tem que definir suas metas. Quem define suas metas tem acesso muito mais ao poder que está dentro de si. Por quê? Você passa a ter iniciativa pessoal, autodisciplina, visão criativa, pensamento organizado. Você se organiza, né? você passa a ter clareza, passa a ter foco também, passa a se planejar melhor. E você começa a ter uma, uma noção melhor de o que você vai precisar de tempo e dinheiro para poder fazer aquilo ali. E fora que você vai ter muito mais entusiasmo. Então, no início do ano, a primeira coisa que você tem que fazer é se organiza. Traça uma planilha de, de tarefas diárias, de né? compra uma agenda, planeja o que você vai fazer na, na noite anterior, tá bom? Mude essa postura, se organiza, porque aí assim vai ficar tudo muito mais fácil de se realizar. O ponto de partida para todas as realizações é ter objetivo definido com, com atitude mental positiva. Então se você tem um objetivo com atitude mental positiva, tudo vai acontecer, tá bom? Então escreva sua meta, dê um prazo para ela, não fica definindo meta que é fácil de ser alcançada, senão você não tem um... É, não é nada desafiador, entendeu? E pense grande, sempre pense que você é capaz. Tem aqui um, um outro vídeo que eu vou deixar aqui na, na descrição, que, que fala sobre o SMART, né? que é uma das formas de você traçar suas metas, tá bom? Esse vídeo é bem interessante, não vou entrar nisso, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas se você tem dificuldade de manter a atitude mental positiva, uma forma eficiente é a autossugestão. O que é isso? Você escreve atitudes positivas... É, como se fosse uma oração, ou então, o que você define, suas metas, e lê todo dia antes de dormir e no dia seguinte quando você acordar, tá bom? Pra quê? Pra você jogar pra dentro do seu subconsciente isso, e você, se assim, tanto repetir, você vai começar a acreditar que é verdade, e quando você acredita que é verdade, você acredita que é capaz, e você vai lá e realiza. Então, assim, afirmar para si mesmo o que você deseja, e, e gravar no seu subconsciente, tanto repetir, uma hora o seu cérebro vai acreditar que é verdade. Como você é, o que você pensa... Isso aí é uma ótima forma de você alcançar seus objetivos. Dirija seus pensamentos com uma atitude mental positiva, controle suas emoções e ordene seu destino. O problema é do tamanho e a forma que você reage a ele. Né? O que acontecer com você? É, não é o problema, é como você reage ao problema. Tá bom? Então, assim se você for uma pessoa pequena, qualquer problema vai ser grande. Já se você for uma pessoa preparada, com mentalidade boa pode vir um problema gigante que você vai ser maior que ele, você vai é, ultrapassar ele com muito mais facilidade, tá bom? Então, cada vez que você encontra e lida com um problema e o supera com a atitude mental positiva, você se torna uma pessoa melhor, maior, mais preparada e mais bem-sucedida. E também tem uma frase do Benjamin Franklin, presidente americano, que ele falou assim: se você quer alguma coisa, faça isso agora. Se você deixar para depois, você quer na procrastinação e as coisas não acontecem. Tenha isso em mente, se quer fazer uma coisa, faz agora. É, instalar um aplicativo, escrever um texto, postar um... um Alguma coisa, ligar para alguém, faça isso agora. Isso aí é algo que acelera os processos na sua vida, tá bom? Então não deixa nada para depois, não, gente. Então o segredo para fazer as coisas é faça isso agora. Terceiro princípio, esforço extra. Então assim, no início você vai, vai precisar construir seu negócio, construir sua estrutura, você vai aprender, junto de aprender, você vai ter que aplicar, botar em ação e sim construir. No início parece tudo muito difícil, você vai ter que trabalhar 10, 12, 16 horas por dia, tá? Isso se você trabalhar em período integral ou se você estiver trabalhando em horário parcial, você vai precisar construir seu sucesso nas noites, né? nas madrugadas aí. Não adianta hoje você ver o resultado dos grandes, dos grandes é, afiliados, é, dos grandes produtores e achar que assim, ele conquistou isso do dia para noite. Também não, ele também virou noite, trabalhou pra caramba, teve que aprender, teve que aplicar. Então, assim, pensa que assim, é, é, tem hora de semear e tem hora de colher. Quarto princípio pensamento exato. Isso se resume a clareza, você vai ter que saber exatamente o que, é que você quer. E saber o que você quer vai te ajudar a alcançar os seus objetivos, os seus resultados e não esmorecer diante da dificuldade. Porque assim, vai aparecer dificuldade, isso faz parte né, da caminhada. Entre o ponto A, que é onde você está agora provavelmente, né, ou se você está começando agora, e o ponto B, que é o resultado final, que é o sucesso, né, que são os resultados vindo, você vai enfrentar dificuldade você vai ter, vai ter vontade de desistir, entendeu? Mas você tem que pensar o seguinte, que o fracasso, na verdade, ele faz parte, né? a dificuldade faz parte do, da caminhada. E só o fracasso é quem desiste. Na hora que você está no meio do caminho ali, está tudo vindo ali para você. Só que assim, você tem que pensar o seguinte, cara, eu vou chegar lá. Porque essa parte da dificuldade, o fracasso, ele faz parte dessa caminhada, tá bom? E não desiste, cara, vamos lá, vamos junto. Quinto princípio, autodisciplina. Cria hábitos. Tá, a gente vai falar de hábitos também em outro princípio. Mas assim, tem um planejamento, tem uma rotina. É, se você acordar de manhã e falar o ah, que, é que eu vou fazer hoje, Tiver, gastar um tempo, uma energia ali para pensar o que você vai fazer, negócio não, vai, não tem como o negócio acontecer. Você tem que fazer uma rotina, fazer uma planilha de como é que vai ser seu dia, fazer um planejamento e conseguir seguir essa planilha. Tá? Que é difícil realmente você seguir. E na noite, na véspera, você já tem já dá uma olhada no que você vai fazer no dia seguinte para durante a noite seu cérebro já te ajudar a organizar seus pensamentos. E lembrando também que nessa sua rotina é muito importante você também adicionar é, o hábito de estudo, porque você vai ter que separar um tempo para estudar e outro tempo para aplicar e para ver o resultado, tá bom? E essas coisas assim, não adianta achar que é rápido porque é um processo, tá? Um processo de aprendizado, um processo de aplicar e, e é o um processo do, de dar tempo da coisa acontecer e começar a gerar frutos. É, vamos lá, vamos para o sexto princípio, Mastermind. Mastermind é você estar perto de mentes pensantes é, é, que sejam muito inteligentes. Você já deve ter escutado que assim que você é a média de 5 pessoas com quem você anda. Se você anda com pessoas que falam que isso ah, não vai funcionar, isso não vai dar certo, vai chegar algum momento que, que você vai ser influenciado e vai acabar acreditando também que não funciona. Então esteja perto de pessoas preparadas e que vão te fortalecer. Tem uma frase que fala o seguinte, sim, se você está numa mesa onde você é o melhor e você, você ensina explica tudo para todo mundo, está na mesa errada, porque ali você não vai crescer, você só vai é compartilhar conhecimento mas assim as pessoas que estão ali vão acabar te puxando para baixo tá bom você pode ser ótimo para elas mas isso não é bom para você então assim tenta estar numa mesa onde você o que menos sabe e ali você vai ter a oportunidade de aprender mas lógico que você não vai estar ali só sugando você também vai ter que estar ali contribuindo ou seja assim é, receba e também dê o seu melhor para você também fazer parte dessa mesa senão daqui a pouco as pessoas não querem que você esteja na mesa é, esteja com pessoas que podem te agregar valor e assim, esteja sempre perto de pessoas que podem te ensinar alguma coisa a você se tornar uma pessoa melhor, mais, mais capaz. E a questão também de mentalidade, tá? Assim, se você estiver perto de pessoas negativas, você vai ficar negativo. Se você ficar perto de pessoas que não querem nada, você vai acabar, acabar não querendo nada. Então, esteja perto de pessoas que sejam pessoas pujantes, assim, que queiram trabalhar, queiram mais, queiram aprender, que possam te ensinar, tá bom? Vamos lá, vamos para o sétimo princípio. Fé aplicada. Acredite que vai acontecer, que acontece. Tá? Você tem que, ser, tem que ser o primeiro a acreditar. Se você não acreditar, tem que acreditar por você, entendeu? Sem fé você não vai chegar a lugar nenhum, você vai desistir na primeira dificuldade. Então a fé, você pode estar, se você acredita em Deus, é, você pode também recorrer a Deus. Mas se você não acredita também, você tem que ter fé em alguma coisa, alguma coisa que te motive para você poder é, ter essa fé de que a coisa vai acontecer, tá bom? Você tem que acreditar, entendeu? E acreditar cegamente. Oitavo princípio, personalidade agradável. No marketing digital você vai falar com pessoas, né? você vai estar falando com, através de vídeo, através de, de redes sociais. Então é fundamental que você seja uma pessoa agradável. É, você é uma figura pública e você precisa criar essa empatia, ter uma personalidade agradável e íntegra, porque as pessoas te julgam rápido o que você é, as atitudes que você tem. É, existem várias estratégias hoje no mercado para você aumentar o número de inscritos através de polêmica, através de, de, de, de confusões, e, enfim... Só que você pode construir uma imagem negativa que não é bom. Então, de repente, até consegue nos escritos, consegue pessoas entrando no teu funil, mas você tem que pensar que a tua imagem está sendo construída ali. E a reputação, ela é tudo, né? Assim, as pessoas, elas, é, a confiança, né? o relacionamento, ele vai ser construído a partir do que as pessoas enxergam né? de você. Então, é, você pode ser, ser quente, pode ser frio. Né? A Bíblia fala que você não deve ser morno, né? Você não deve ficar em cima do muro você precisa ser íntegro, independente se você é quente ou frio, seja íntegro para poder você ser visto e ser lembrado como uma pessoa a ser seguida, tá bom? A gente está na metade dos princípios, tá? Espero que você esteja gostando do conteúdo desse vídeo. Se você está gostando, deixa o seu like, tá certo? Se inscreve no canal, ative o sininho para poder receber as notificações e sinalizar para o YouTube que você quer receber conteúdo desse tipo. E deixa também um comentário aí dizendo que se você pratica esses princípios, e se traz resultado para você. Como é que você vê isso tudo, né? Se você já aplicou alguns desses princípios e você sentiu o retorno imediato. Isso aí, porque realmente o retorno ele vem. Vamos lá, vamos Então agora vamos lá para o nono princípio. Iniciativa pessoal. Se você está montando um negócio online, está empreendendo na, na internet, você tem que lembrar o seguinte, você não tem chefe aqui. Provavelmente, inclusive, você trabalha sozinho. Então isso aqui é um negócio. O sucesso vai depender somente de você. Tá? Então assim, aqui não tem ninguém te cobrando. Aqui, se você decidir que de manhã, ah, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou gravar vídeo, hoje eu não vou fazer, a decisão é sua, essa motivação tem que vir de dentro. Então, você tem que ter a iniciativa pessoal e disciplina, muita disciplina. Décimo princípio, entusiasmo. Entusiasmo, ele nada mais é do que um grande interesse, uma grande motivação que você vai ter para aquilo ali. Você vai ter um imenso prazer, uma dedicação ardente, você vai querer fazer aquilo ali, você vai fazer com paixão. Tá? E lembra que você está fazendo é, para você, tá? você não está fazendo para um chefe, não está sendo obrigado. Você está fazendo para as pessoas que estão assistindo, ou seja, você está transformando a vida de pessoas, você está ajudando pessoas e além disso você está fazendo para Deus. Que você faça o seu melhor. Então coloca energia, coloca vontade, trabalha com, com, com paixão, que tudo vai acontecer, as coisas vão acontecer. É, décimo primeiro princípio, atenção controlada. Hoje a gente trabalha com ferramentas na internet. E a internet nada mais é do que um espaço onde tem muita distração. É um mundo cheio de estímulos, você vai. Às vezes você vai postar alguma coisa no YouTube. É muito fácil você. Na hora que você vai assistir o teu vídeo, tem uma indicação do lado de você se perder assim, tipo assistir um, assistir outro. Eu não estou dizendo que não é para não assistir, logicamente. Você tem que ter referências, você tem que estar sempre navegando para ter referências. Mas se você botou na tua planilha, que aquele momento, para você gravar um vídeo, para você editar um vídeo, se você ficar se perdendo, seja no, no YouTube, no Face, no Instagram, enfim, na internet em si que tem, tem muitas opções, infinitas opções, então você pode... Demorar muito mais para fazer o que você precisa fazer, você poderia fazer em menos tempo, isso pode acarretar uma série de, de atrasos, né? E atraso não quer dizer só atraso em postar, mas é atraso também de você gerar resultado. É importante você estar tá na internet, mas fique focado assim, para você saber se beneficiar de toda essa informação. É, décima segunda, trabalho em equipe. Você costuma trabalhar sozinho, que nem eu já falei, tá? Mas, sim, se surgirem parcerias, vocês devem ser bem-vindos, tá? Porque. Esse negócio assim, é, é muito amplo, então assim, muitas vezes você é, você é especialista em uma parte e tem outras pessoas que são especialistas em outras partes. Vocês podem se agrupar, vocês estejam em eventos, né? você pode na verdade é, chamar pessoas para fazer parceria, para fazer é, curso com você, para você montar um, um material, um curso ou então você fazer uma entrevista. Então assim, trabalhar em equipe, mesmo que você trabalhe sozinho, pensa que existe uma equipe né, de, de parceiros que você pode fazer. Na rede, na internet. E se você trabalha no escritório, cara, trabalho em equipe é fundamental, porque é, nem a é melhor cabeça sozinha pensa melhor do que todas as cabeças juntas, tá bom? É basicamente ser networking, você tem que criar um networking que, que, de pessoas, parceiros, que possam estar sempre te ajudando, né, você ajudando as pessoas e também sendo ajudada, tá bom? Vamos lá, vamos no décimo terceiro. Aprender com a derrota e com o erro. Aqui que eu acho que muita gente para, muita gente desiste. Não sei qual é a sua idade, se você é novo, se não é, mas assim... A gente está aqui nesse planeta para aprender e a gente aprende com o erro. A gente só cresce com a dor. Até na academia mesmo, até fisicamente. Você vai lá para academia, se você não fizer esforço, se não doer, o músculo não cresce. Então isso acontece na vida também. Tá? A sabedoria vem com a experiência. E a experiência vem com o erro. Você só vai aprender se você errar. Você vai errar o segredo é que você pode aprender com esses erros. E quando você aprende com o erro, você se torna melhor, você se torna maior. Tá? Os erros têm potencial de transformar você em alguém melhor... O que você era antes. A, a dificuldade é o que vai te deixar mais capaz e mais preparado. Só que é importante você lembrar que só fracassa quem desiste. Porque às vezes acontece que você enfrentar um, um desafio e você paralisa. Você fica ali achando que o é um problema vai ser resolver sozinho. Não, tem que buscar. Você trabalha com ferramenta de busca. O, o mínimo que você tem que fazer é buscar a informação e buscar a solução. Tá? Pensa que, assim, que você vai enfrentar muitas dificuldades. Aí. Só que essa dificuldade, quando você supera, você, dá, você sobe o degrau, sobe o degrau... Até você chegar no topo. Quando vier um desafio, vier um, um problema, vier uma dor, cara comemora, porque é sinal que, assim, daqui a pouco você vai estar melhor do que você está hoje. Por falar nisso, deixa eu falar uma coisa bem importante. É. O erro faz você buscar informação, tá? Eu, quando comecei, eu fui buscar muita informação e aconteceu uma coisa curiosa, que se, não, se você não está vivendo isso hoje, você já viveu ou vai viver. Que é o overdose de informação, ou seja, você vai buscar informação e você vai num top afiliado, assiste vídeo dele, assiste vídeo de outros, tá? só que a informação está espalhada. Tem um, um princípio que é justamente fala de, de orçamento, e de tempo e de dinheiro. Então, assim baseado nesse, nessa questão da, da do erro, pensa o seguinte, em alguns momentos, é, você vai aprender com erro, sim, mas é inteligente quando você aprende com o erro dos outros também. tá Então você busca a referência de pessoas que já passaram por aquilo que você quer passar, já chegaram onde você quer chegar, e elas podem te passar o um mapa da mina, né? Pode te passar um método, um passo a passo, ou algo que você é, vai seguir e vai alcançar mais rápido aquilo ali. Por quê? Porque aprender você vai, mas isso pode demandar tempo. Então, assim, eu sugiro muito que você invista em treinamentos, que você invista em aprender um método, um passo a passo, um método prático, né? alguém que ensina. Por quê? Porque, de repente, você vai fazer investimento em dinheiro, tem muita coisa grátis na internet hoje, pode ser que até que você não precise fazer investimento no um curso, mas quando você investe em curso, o que você está pagando não é pelo curso, mas é pelo tempo que você vai ganhar com a experiência que aquela pessoa está te passando, ou seja, tem aí pessoas que estão há 15 anos no mercado. Nesses 15 anos, elas já alcançaram um nível de, de conhecimento que se você é, é, participar de um treinamento desse, tiver acesso a material desse, vai ser muito bom para você ter o desenvolvimento, que vale a pena você investir em alguém que já é especialista naquilo ali. Na internet existem vários especialistas e assim, às vezes com material que você estuda desde um, dois, três dias, uma semana, um mês, você vai gastar um mês, você não vai gastar um ano, um ano e meio. Então, assim, às vezes você está falando, ah, mas aí eu vou ter que investir é, tanto de dinheiro. Tá bom, mas quanto é que vai custar você não investir? É, você pode não investir e economizar lá, sei lá, 200, 300, 400, 500 reais. Mas se você investir 500 reais, você pode economizar um ano. E um, e um ano, será que vale mais de 500 reais? Eu estou falando isso porque no início eu, eu, eu fui bem teimoso, né? Que eu falei, cara, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aprender sozinho isso e tal. E eu demorei um pouco o início. E a partir do momento que eu comecei a investir em treinamento, o, o, o meu negócio deu uma arrancada. Tá? Por quê? Porque eu não cometi os erros que outra pessoa já tinha cometido e me passou a planta. falou, não, cara, vai por aqui, aqui, esse é o caminho certo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E investir em treinamento, você gera retorno por dois motivos. Primeiro que você aprende, você aplica e gera retorno. E segundo, porque viver custa dinheiro, né? Se você não gera resultado, só o custo de você ter que pagar energia elétrica, internet, o teu tempo né? que você está tá, tá dedicando ali e o resultado não vir, e às vezes esse persistir no erro, cai errando, errando, tem muita gente que até desiste. Então é isso, Saiu, vou deixar lá embaixo o link assim, de alguns treinamentos que me ajudaram, pode ser que te ajude também, tá? Não sei qual nível que você está, se você está é, no zero, se você é iniciante, ou se você já está em é um top afiliado aí. Então sempre vale a pena dar uma olhada porque essas pessoas já trilharam esse caminho, já chegaram, então assim nós vamos passar para você todo passo a passo para você também alcançar, só que muito mais rápido. 14 é um quarto, visão criativa. A criatividade é fundamental. Por quê? Quem inovar não é criar, não é inventar. Inventar realmente você tem que criar alguma coisa do zero no mundo com tantas pessoas, com tantas coisas que já foram inventadas, mas inovar você pode o tempo todo. Você você pode pegar alguma coisa que já existe, só que fazer melhor, mais rápido e mais barato. Isso é inovar. Consuma material de outras pessoas, veja o que as pessoas estão fazendo. Às vezes, vezes você vai ver material de outras pessoas, né? vai ver um curso, vai ver outros, outros vídeos. E você vai ver, caramba, o que ele está ensinando você fazer de uma forma mais rápida, de uma forma melhor. E se você puder entregar isso né, para a sua audiência, você pode, você pode criar um produto, né, ou você pode também atrair uma audiência maior justamente pelo, pelo fato de você estar contribuindo. Lembra que, assim, que o dar desbloqueia o receber. E além disso, quanto mais você der, mais você vai receber. Então isso é algo pra você importante para você observar, ter uma visão criativa e estude sempre tudo né, para você ver o que estão fazendo, mas coloque sempre seu DNA. 15º princípio, orçamento de tempo e dinheiro. Bom, é, você vai precisar investir, né, é um negócio próprio, tá? você tem que ter a visão que um negócio digital você vai gastar um domínio, vai gastar uma hospedagem, vai gastar... É, com serviços de e-mail, vai gastar tempo para gastar internet, mas é muito menos do que você abrir um negócio físico. Eu já tive negócio físico durante 10 anos, e eu posso te falar assim com certeza: assim, que no dia primeiro, quando vira, você está devendo ali uma grana: está devendo aluguel, está devendo funcionário, está devendo o estoque todo, contas um de luz, telefone, internet, sistema, é, simples nacional, enfim, a lista aí vai se deixar, vai embora. Então, assim, se você tiver que investir, não fica, ah, pô, vou ter que investir, não vou fazer, eu não acho, cara. Pô, você vai pegar aí um, um domínio por um ano, você vai pagar R$40,00, R$30,00, reais, reais, até menos. Uma hospedagem você vai pagar R$150,00 um ano. Vou até deixar aqui embaixo a hospedagem que eu pago, porque, cara, é, ela é, é ótima e baratíssima, tá? Dá, sai uns R$8,00 por mês, mais ou menos, assim. Esse preço é difícil de achar, às vezes tem promoção, até que sai até um pouquinho mais barato. E eu vou deixar até, inclusive, aqui embaixo um link que, ele, que eu trabalho com a Hostinger e A Hostinger é, é excelente, tá suporte maravilhoso, nunca tive problema. E vou deixar aqui embaixo um linkzinho que tem um descontinho, tá bom? Pra você poder, é, se você ainda está naquele momento de começar o seu negócio. Cara, não pense duas vezes em investir porque, assim, proporcionalmente o que se gasta aqui no negócio digital é infinitamente é, mais barato, tá bom? Então, e peço também que você vai investir tempo. E peço também o seguinte, você não vai investir só dinheiro, você vai investir tempo, tá? E tempo acaba sendo dinheiro, porque... E lembra também que você não vai investir só dinheiro, você vai investir tempo, é dedicação, é virar noite. E peça também que além de dinheiro, você vai investir tempo. Ou seja, é o teu tempo em estudo, em ação, aplicando o que você aprendeu, tá bom? Medindo resultados, aprimorando. E peça o seguinte: peça que primeiro você investe para depois você ter o retorno, tá? Primeiro você planta para depois colher. Os resultados não vem rápido. Se você acha que assim, se pegou um domínio hoje, mas está bombando, tem um primeiro no, no Google. Saiba que isso aí vai ser resultado de muito trabalho, tá? Então, mas assim, coloca isso já no seu planejamento e sabe que assim você vai chegar, mas você vai ter que trabalhar, vai ter que semear para depois escolher, tá bom? Vamos lá, 16 sexto. Manutenção de boa saúde física e mental. Você vai ficar horas, dias semanas trabalhando, tá? Se você trabalha tempo integral nisso, né? Se você é novo, jovem, tem disponibilidade, ok. Se você trabalha, tem trabalhar no seu trampo normal de noite, não vai chegar e ainda vai fazer isso aqui, Cara, tu vai dedicar teu tempo aqui nisso aqui. Mas você tem que ter, assim, estuda a mentalidade. Para quê? A mentalidade vai te fortalecer. Para não fazer você esmorecer nem nada. Separa um tempo para você fazer uma atividade física. Por quê? Para oxigenar o teu sangue, né? Para você também é, bombear mais sangue o sangue oxigenar o teu cérebro. E você ficar, ter, mais, ter mais estímulo, ficar mais solar, tá? É, é fundamental. E para evitar problemas também físicos e psicológicos. Você dentaria, pode é, Sem fazer nenhuma atividade física. Você, naturalmente, assim, você vai ficando estimulado vai ficando mal-humorado. Cara, você para um tempinho para todo dia você fazer alguma atividade física. Nem que seja fazer uma flexãozinha, dá uma corrida, vai, vai, fazer, dá uma pedalada, fazer alguma coisa para que você se sinta sempre melhor aí, tá? Trabalhar o teu psicológico. Tá? E, e evita de trocar dia pela noite. Eu já fiz muito isso, chega uma hora que eu tomei a decisão, falei, cara, a partir agora não, vou fazer o seguinte. O que eu trabalho de madrugada, eu vou, vou fazer o seguinte, vou dormir mais cedo, estarei nessa horário para terminar. Vou dormir, me planejo para o dia seguinte, acordo bem cedinho, muito cedo, para poder fazer o que eu quero, eu dou minha corrida, eu faço minha atividade, o corro, dou uma caminhada, enfim. E a partir dali também eu começo bem cedinho a trabalhar, que aí eu, eu tenho uma, um planejamento né, do que eu tenho que fazer e vou ticando aquilo ali, tá bom? O que, que você faz de madrugada que você não pode fazer de manhã, tá? no horário bem cedinho. Tá? E você vai se sentir até melhor por isso, porque você vai alinhar teu horário com o horário do sol, e o sol ele é fundamental para equilibrar nossos hormônios. Décimo sétimo princípio, usar a força cósmica do hábito. O que é isso? O hábito é um padrão, é uma crença, é um comportamento. Então assim, dependendo do padrão que você tenha, ou seja, se você tiver atitude mental positiva ou atitude mental negativa, você vai trair isso para você, no na na mesmo tipo de pensamento e na mesma intensidade. A força cósmica, existe um, um, um tripé, né, que é a força cósmica do hábito, que está ligado com a atitude mental positiva e com a autodisciplina. Se você tiver isso aí alinhadinho, cara, tudo vai dar certo para você na sua vida. tá? Você vai definir um padrão de atração e você vai atrair só coisa boa para você. Então, assim, eu sei que vai ter cobrança de, de, de pai, mãe, de esposa, de chefe, às vezes você chegar no teu trabalho, às vezes mais cansado, realmente você vai estender o horário. Se você pensar que você pode, ou se você pensar que você não pode, você está certo de qualquer jeito. Porque você vai atrair o que você pensa e, assim, e você, é, o que você foca, expande. É que nem aquela história de né, que você, sua esposa está grave, você começa a andar na rua, e começa a ver um monte de grave. Ou então você resolve comprar um carro, né, assim, ah, eu quero comprar esse carro. Você começa a ver o carro em tudo que é lugar, você vai, você vai andando na rua, o carro para na tua frente, passar do teu lado, você começa a observar aquele carro antes que você nem sabia que existia aquele modelo e ele começa a te atrair muito. Ou seja, você está focado, então começa a ter um magnetismo, né, de você começar a perceber aquilo ao teu redor. Então, assim, isso é muito poderoso. Se você falar coisa ruim, você vai atrair coisa ruim. Se você for otimista, fala coisa de, de coisas boas, né, de, que é capaz, que consegue, que vai fazer, que vai vender e tudo mais, você vai atrair isso para você. Tá? São princípios básicos aí que Napoleão Rio sempre explorou muito bem, Que ele tem é, dezenas de livros aí e é bem interessante, tá? Então, assim, se você tiver dificuldade, você escreve, é auto-sugestão. Então, escreve, cria hábitos saudáveis e rotinas para se tornar mais produtivo. Escreve aquilo ali, lê todo dia, lê antes de dormir, lê antes de acordar, deixa aquilo ali bem marcadinho para você, de tanto você repetir, de tanto você falar, é, o seu subconsciente vai começar a acreditar, tá? Aí chega uma hora que você acredita, somente acredita e as coisas começam a vir. Esse vídeo eu gravei porque a gente está na virada do ano e é fundamental você se planejar, criar suas metas para o ano que vem. É, metas de curto, médio e longo prazo. Escrever na primeira capa da agenda, ali, na primeira página da agenda, tudo que você deseja para o ano. tá bom? E você vai começar a ver que fazendo isso as coisas começam a acontecer. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o nosso conteúdo. Deixa um comentário se você gostou. Para compartilhar com outras pessoas, se você já faz isso, se você vê resultados positivos, deixa um comentário aí dizendo o que, que você faz e o que, que gera resultado, ou o que, que você mudou, o que, que trouxe resultado imediatamente. Eu vou deixar aqui na descrição outros vídeos, né, que são vídeos que complementam com aquele do Smart, né, que fala de metas. Eu vou deixar aqui na tela final o link para a playlist, que tem uma sequência de vídeos que fala sobre marketing digital e sobre ferramentas né, que você pode agregar ao seu negócio. E se você quer alcançar suas metas e seus objetivos rápido, de uma forma rápida, vale a pena você investir em treinamento para tá? você aprender um pouco mais. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo de um especialista que ele fala um pouco mais sobre isso que eu estou falando, que eu acho que vai ser importante para você. É, vai te agregar, porque é um método, que é um método é, é, passo a passo, né, de como você começar do zero e construir seu negócio de sucesso. Tá certo? Como a gente está na virada do ano, que 2020 seja um ano excelente para todos nós, né, que a gente consiga bombar nosso negócio aqui, né, que a gente consiga ajudar muitas pessoas, transformar muitas vidas, e que naturalmente né, esse retorno venha para a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.